Da sua insegurança, você será um subordinado, sempre que se desesperar com seus próprios erros. Porque a realidade uma hora vai pesar, e esta sem te consultar será o seu pesadelo. É preciso parar de tropeçar nos seus defeitos. É preciso conseguir enxergar que isso não te levará a lugar algum. E é por isso que é tão importante manter a cabeça no lugar e agir com frieza. Portanto, se quer aprender agora como desenvolver sua frieza, fique comigo nesse vídeo. Aliás, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva desde já e ative também o sininho de notificações. E sem mais demoras, vamos ao que interessa. Demonstrar desespero frente a um problema pode revelar para os outros indivíduos a sua insegurança, fazendo com que exponha suas fraquezas. E esse tipo de comportamento só te torna ainda mais frágil. A verdade é que cada ação sua mal planejada é um passo para trás que você dá, se distanciando dos seus objetivos. Consegue perceber o quanto é importante manter os seus pensamentos organizados para que consiga pensar com mais racionalidade em como deve agir e também como deve falar frente a um problema de forma que consiga encarregar-se de resolver por conta própria os seus próprios problemas. Afinal, não faz sentido que você fique a vida inteira dependente de outras pessoas para conseguir lidar com as suas adversidades. Enfim, é preciso tomar decisões sensatas sobre como deseja conduzir a sua vida. Isso para que não seja impreciso em tomar decisões sem sentido e que não vão se correlacionar com seus objetivos. Portanto, perceba, agir com irracionalidade apenas te faz serviço como alguém ingênuo. Sendo esse comportamento incapaz de fazer, você amadurecerá a ponto de saber usar muito bem a frieza. Afinal, você não vê beberrões por aí sendo pessoas frias em suas escolhas, não é mesmo? Porque esse comportamento é de gente grande. É de pessoa que já entendeu que o mundo vai exigir que ele saiba. Essa é a razão pelo qual as pessoas procuram ser frias. Porque quando a vida exigir responsabilidade, e acredite, ela vai exigir muito mais do que você imagina, essas consigam em meio a tantos problemas, ainda cuidarem de seus afazeres, tendo seus sentimentos todos sob controle. Esse ato racional de saber lidar consigo mesmo é o que as move em direção às suas metas, conectando suas ações e avançando em seus objetivos. Pois se quer as respostas certas, então você deve se fazer as perguntas certas, pois a frieza só vai ter sentido na sua vida quando conseguir alinhar as suas ações com as suas obrigações e passar a ignorar quaisquer outras questões que se demonstrem impertinentes a isso. Enfim, isso é frieza, saber o que deve fazer e agir de modo preciso nisso, sem desviar a sua atenção e sem se questionar sobre o que acontece ao seu redor, se concentrando somente no que é importante para você, direcionando-se na direção certa e tomando as atitudes certas, sendo guiado em todo o percurso por sua própria razão. Desse modo, não mais dará abertura para irracionalidade, pois entendeu que a explicação para alcançar as suas finalidades está em cada escolha que você faz, conseguindo enxergar o sentido por trás de suas próprias decisões, em vez de ir atrás de futilidades e pessoas vazias que não se importarão contigo e não serão capazes de suprir o que você precisa. Ademais, esse foi um vídeo bem curto, mas espero ter conseguido ser preciso em te ajudar a desenvolver frieza. Se gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal,